Olá, pessoal! Mais um vídeo baseado nas perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Dessa vez, pergunta da Mônica, dizendo Como auxiliar família que não aceita o diagnóstico? E realmente, Mônica, isso ainda acontece e acontece muito. Posso te dizer que 90% das crianças que estão dentro do espectro autista e que tem prejuízos por causa disso, por causa das barreiras de aprendizagem, por causa dos sofrimentos que essas questões sensoriais, motoras e comportamentais podem trazer, principalmente em barreiras de aprendizagem. 90% dessas crianças ainda não estão sendo ajudadas e elas estão acumulando atrasos, porque se elas têm prejuízos, elas não estão no, na plenitude do seu desenvolvimento como elas poderiam estar, adquirindo mais e mais experiências do ambiente e recebendo estímulos que ajudam no seu desenvolvimento. Elas ficam com uma restrição, outra restrição e assim elas ficam com um atraso aqui e outro ali e vão acumulando ao longo do tempo. As famílias ainda têm muita dificuldade muita dificuldade de receber esse diagnóstico porque ainda autismo tem um temor, ainda tem uma... E hoje a gente tem artigos mostrando que uma em cada 33 crianças estão dentro do espectro autista. Aquela imagem de temor de autismo super grave, com deficiência intelectual associada, com comportamentos super difíceis, são cada vez mais raros. Agora a gente tem muito mais de autismo com uma boa funcionalidade, mas que tem questões que precisam ser tratadas. E é muito difícil para os pais, e cada vez mais eles ficam achando um ponto para excluir o transtorno do espectro autista. Então, muitas vezes eu conheço e converso com pais que dizem Ah, não, mas meu filho, como ele era muito carinhoso, a gente descartou o espectro autista. Aí você vê que a criança tem uma série de dificuldades de aprendizagem, questões sensoriais, que tem ali interesses restritos, hiperfoco, que a socialização é diferente dos outros, que a criança não tem controle inibitório, que a criança né, não tem planejamento, que ela acaba fazendo coisas e comportamentos disruptivos, que tem dificuldade na compreensão, que tem dificuldade na fala, mas ainda assim os pais dizem não. É, são... É dificuldade, é déficit de atenção, é hiperatividade, arruma outras justificativas, tudo para não dizer essa palavra autismo. Mas eu entendo os pais, eu entendo totalmente os pais, porque esse assunto, ele não é falado naturalmente em rodas de conversa de amigos, ele não é falado com os próprios pediatras, ele não é falado com os obstetras durante uma gestação, ele não é falado nas famílias e muitas vezes quando os pais vão aos médicos acompanhar a criança com o pediatra do desenvolvimento, isso é até descartado, os médicos tentam até tirar da cabeça dos pais. Então aí os pais ficam numa situação que é muito difícil, porque como o autista não tem um marcador biológico, não tem um exame que ele possa fazer ainda, que detecte todo esse espectro, porque nós temos vários tipos de autismo diferente, é isso que dificulta mais. E daí os pais vão pesquisar e eles sempre encontram é, exclusões, eles sempre encontram itens que fazem diferente do que os filhos deles fazem e que isso dá margem para essa interpretação de que não, então meu filho não faz isso, então logo não é autista, mas isso não é linear, isso não é uma relação direta, se tem isso, isso, isso, pronto, ponto, checa, tem então autismo e aí os pais acabam se apegando a isso para tirar e tem dificuldade de conversar com pessoas, com especialistas que podem ajudar. E qual que é o problema disso? O problema disso é que as pessoas não vão procurar um tratamento adequado, ficam preocupados com outras questões que estão vendo na criança, e essa criança vai ter prejuízos porque ela vai poder ser mais inocente do que os outros, então ela vai poder ser mais abusada, ultrapassada, vai poder ser mais caçoada, sem perceber porque depois que fica numa certa idade, é a isso que elas se expõem, elas são mais inocentes, elas têm mais dificuldade de entender o outro, elas ficam perdidas e começam a perceber que elas são diferentes e aí elas têm um índice muito maior de depressão e de transtorno de ansiedade. Basta a gente ver relato de pessoas autistas adultas que hoje conseguem falar e conseguem explicar o quanto que elas sofreram por não ter tido apoio, por não ter tido essa orientação e não ter tido. e a família não ter tido oportunidade de cuidar dela de uma maneira que ela precisava. E o que ajuda a ter um diagnóstico? Ajuda que a gente tenha um caminho. Isso traz uma identidade, isso traz um recurso para a gente conseguir saber como ajudar, o que fazer, porque o que a gente quer é sempre que os nossos filhos sejam felizes. A gente quer, e aqui é um lugar para isso, a gente quer ter a oportunidade de falar mais e mais sobre isso, de trazer isso, então aproveita esse vídeo e manda para o maior número de pessoas possível, que você puder, para que esse assunto acabe sendo aí ó super popular e acabe sendo muito tranquilo a gente poder falar de um autista ou de outro autista que isso vai beneficiar a nossa sociedade. Espero que esse vídeo ajude vocês e eu vou deixar outros vídeos aqui para vocês assistirem aqui no canal, porque tem muitos e muitos vídeos de autismo, autismo em adulto. Se você está em dúvida, vou deixar muitos conteúdos aqui para você. Beijo, tchau, tchau!